Olá pessoal, boa noite, como que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Então hoje nós temos mais uma live aqui, uma convidada especial que tem muito para acrescentar, para trazer aqui para a gente com os seus conhecimentos. Então deixa eu já trazer a Karen. Boa noite Karen, seja muito bem-vinda. Oi, tudo bom gente? Oi Henrique, é muito bom estar aqui. Nossa, na verdade é uma felicidade estar aqui com você, né? É, quando a gente se junta para conversar é sempre uma explosão de energia, né? As energias estelares quando se juntam é muito forte e eu estou muito feliz, honrada de estar aqui no seu canal para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre todo essa, esse tema né, de conscientização planetária, que é muito importante e necessário no momento, porque eu acho que as pessoas estão se sentindo um pouco estranhas com alguns sintomas, então vamos abordar um pouquinho sobre isso hoje, né? Obrigada pelo convite. Imagina, sempre bem-vinda aqui. E as portas estão sempre abertas. E até para explicar um pouquinho para o pessoal sobre o que a gente vai falar hoje, a gente colocou esse esse título, Reprogramação do Ser Humano, porque eu e a Karen, a gente às vezes conversa algumas coisas, troca algumas experiências que a gente teve, e nós acabamos chegando em algumas conclusões muito similares. Eu, eu até relatei, que um tempo atrás eu havia passado uma aula em Tubarão, primeiro eu achei que estava acontecendo alguma coisa comigo, diferente, para depois entender o que de fato estava acontecendo. Então, uh, conversando com a Karen, a gente decidiu fazer essa live explicar um pouquinho dessas coisas e desses funcionamentos. Então, deixar a palavra com você, para você iniciando, Karen, uh, comentando um pouco como que todo esse processo foi com você, coisas que você sentiu, fique à vontade. Uhum. Bom, eu acho que é legal comentar um pouquinho sobre de onde que eu venho, o que eu faço, né? Então, eu venho, assim, de um caminho é, de mentoria espiritual desde que eu tenho 16 anos. Então, é um caminho muito longo. Só que é um caminho, assim, cheio de muito aprendizados. Mas sempre no caminho espiritual, trabalhando com essa, essa mentoria. E teve é, uma, uma época que eu entrei na igreja evangélica, fiquei muitos anos na igreja evangélica, trabalhando, só trabalhando, né, ensinando, aprendi muitas coisas, eu acho que tudo é um aprendizado e tudo é muito válido, e, mas quando a gente está numa igreja evangélica, muitas coisas são tabus, né? muitas coisas assim que, que eu via quando era criança, por exemplo, eu via seres, eu via é, vultos, eu via muitas coisas, e numa igreja evangélica, se você fala sobre isso, né, você, as pessoas vêm orar na sua cabeça para você... É, para expulsar alguma coisa de você né então eu fiquei por muitos anos meio que congelada a respeito desses assuntos até que com 30 anos aconteceram vários incidentes comigo para que eu é, pudesse voltar para me despertar de novo né até que eu tive tipo um, eu tive um choque de 220 onde eu quase morri eu fui eu fiquei totalmente queimada né as partes moles do meu corpo queimaram tudo foi um choque mesmo. E naquela hora eu já tinha me despedido, eu estava me despedindo já de família, né? Passou um filme muito rápido assim da minha vida. Comecei a me despedir e nessa hora eu fui empurrada para é, o outro lado do quarto, para que o cabo que eu estava segurando, que é onde eu tomei o choque, que saísse da tomada. E naquele momento que, que eu fui salva, né? Porque alguém me empurrou ali, né? Era impossível ter ter saído daquele choque. Naquele momento eu me fiz a pergunta, né? O que, que o que, que é vida na verdade? Porque O que que eu estou fazendo aqui? né? Qual é o sentido de tudo isso? E aí começou a minha jornada, do despertar, do autoconhecimento, e ali eu passei por muitas transformações, muitas coisas em que eu posso falar, não, não dá para contar nenhuma live, mas eu posso contar de 2019, que foi uma morte que eu tive, que eu fiquei cinco horas desmaiada, e nessas cinco horas eu recebi, desculpa, toda a informação que eu nunca tinha visto, na, que eu nunca tinha ouvido na minha vida, nunca tinha lido em nenhum livro, eu, eu levantei com uma outra consciência, né? E ali eu já estava vendo a vida de uma forma diferente. Eu passava a mão na minha casa, era como se assim, eu nunca tivesse morado naquela casa. Meu filho chegou em casa, eu peguei no rosto dele e falei assim, nossa, você não é meu filho, né? Então, assim, eu levantei dessas cinco horas com uma outra consciência. E, a, e essa consciência sabia de muita coisa que eu nunca tinha escutado. Então, esse meu processo começou ali. Aí, o que, que aconteceu nessas cinco horas, quando eu fiquei desmaiada? Eu fui totalmente reprogramada. Tanto no físico... Como? Na consciência, né? E o meu campo vibracional mudou todo. E a partir do momento em que meu campo vibracional mudou, a minha vida começou a mudar. Porque tudo começa pelo pelo que a gente emana, né? A, a vibração da gente muda todinha. E assim começou a minha jornada de transformações de dentro para fora. Aí eu tive a consciência do que realmente eu era, de onde eu vinha... Eu nunca tinha escutado falar sobre mônadas e de repente eu recebi todo o conhecimento de mônadas, de fractais, de tudo, né, de, de famílias da, uh, de fractais. E aí começaram todas as, as novas reprogramações, até que em 2021 agora, eu, não, em 2022, eu tive uma outra morte. E essa morte foi a mais forte, foi mais forte que aquela de 2019. E aí sim, aí eles vieram e reprogramaram todo o, o meu ser, né? voltei com uma consciência ainda mais diferente do que de 2019, e agora eu posso dizer que todo mundo que olha nos meus olhos, que olha para mim fala, nossa, realmente você é uma outra Karen, agora você fala diferente, a gente sente você diferente, né? Então eu só queria dizer que quando a gente se permite, nós estamos preparados para essa nova Terra, né? Que a nova Terra, ela está elevando a frequência dela, e nós que estamos prontos e permitimos, nós acompanhamos a frequência. Só que para acompanhar a frequência é necessário algumas transformações no físico. Porque o que acontece? Matéria e espírito estão se fundindo. E para que isso aconteça é necessário algumas mudanças no nosso corpo, né? É, eu conto muito isso, eu contei até ontem na Meditação Mundial, que em 2022, em fevereiro, era às três horas da manhã, eu comecei a escutar uns barulhos, sabe aquela tigela tibetana que fica... Hum? Só que junto com esse barulho eu escutava... Ti, ti, ti, ti, ti, ti, e Era tipo um código às três da manhã e isso ficou perdurou por três horas. Eu fiquei das três da manhã até às seis horas escutando isso e só eu escutava. Eu perguntava para minha família: "Vocês estão escutando? Não?" E era nítido aqui no meu ouvido. E aí eu falava com eles: "Eu falei, o que está que acontecendo, né? Eles falavam para mim assim: a nave está aqui em cima. E eu falei: mas então por que que vocês não me levam enquanto eu estou projetando para que eu não tenha que escutar isso porque é incomoda? Eles falam: não, porque a mudança tem que ser no físico. E aí o que que aconteceu? Até essa data, eu era uma pessoa muito dorminhoca, dorminhoca. Eu, eu comia normal, eu dormia, eu ia para a cama muito cedo, eu ia umas nove e meia da noite para a cama e acordava no dia seguinte às nove da manhã. Eu sempre fui assim, desde criança, né? E comia normal, bebia normal. A partir dessa madrugada, no, no próximo dia, eu já estava dormindo só três horas, eu não tinha fome alguma e também não precisava de tanta água. E eu comecei a mudar totalmente a minha maneira de pensar. Tipo assim, era como se eu tivesse desligado o pensamento, sabe? Antes a gente fi, tinha que meditar, né? para poder acalmar. A partir daquele dia, eu não precisava mais de esforço algum. era Eu olhava para o nada e conseguia ficar no vazio, sem pensar nada. E aí começaram a mudar as minhas atitudes. Tudo começou a mudar na minha vida a partir de fevereiro de 2022. Então eu percebi que nós somos sempre reprogramados para conseguir... É, é, é, acompanhar a frequência do planeta Terra, que vai mudando, e a gente tem que mudar. Só que o que acontece? Muitas pessoas que estão passando por essa reprogramação não entendem que é uma reprogramação. Aí a mente, que é cheia de memória, né? Ai, não, mas eu tenho que comer não sei quantas vezes por dia. Não, eu tenho que dormir oito horas por dia. Aí vai no médico, aí o médico passa remédio para dormir. Sendo que o que ela precisava era só fazer algumas adaptações na, na alimentação, é mudar alguns hábitos e costumes no dia a dia, né? Que você falou ontem também, né? Que você também está sentindo umas diferenças, né? De dormir menos, comer, comer diferente. Então, é tudo a, a consciência do que está acontecendo conosco. E eu tenho total consciência do que acontece comigo, né? Aconteceu com isso com você também, né? Então, uh, muitas coisas, muitas similaridades. O, o que, que acontece? O, eu vou pegar uma hora e vou fazer uma live para contar coisas que aconteceram comigo durante a minha infância, adolescência, que eu não me recordava. E que agora eu me recordo. Só que agora eu me recordo da forma ampla o que aconteceu ali. Então, vou fazer uma live uma hora comentando sobre isso. Mas para a gente seguir nesse assunto, uh, também tive um caso similar ao seu. mas eu, eu Só que eu era ainda mais jovem. Uhum. Eu estava com o meu pai no trânsito, aqui em Santa Maria, meu pai estava dirigindo e eu estava na, no, no carona do carro. E uhum. o meu pai ele acabou atravessando um sinal que estava fechado, um semáforo, não sei como. Muda o nome dependendo a região do Brasil, que está farol. Atravessou, <risos> é o farol no vermelho, ele atravessou uhum. e um outro carro ele veio e bateu em cheio na minha porta. Os carros, o carro rodou pior, todos os uhum. dois carros deram per perca total esse foi o resultado eu, eu desmaiei naquele momento tive uma experiência bem similar à sua assim mas não consigo me recordar com muitos detalhes essa coisa como você contou ali só que o, o fato interessante é que a lataria do carro ela desenhou o meu corpo Nossa, certo? Uhum. o carro ele deu perca total os dois uhum. e aonde bateu na minha porta onde eu estava e ele só desenhou o corpo o que eu tive de ferimento foi um arranhão no braço. Nossa. Uhum. Tive, depois ainda saí para jantar naquele dia. <risos> Você tem Caramba! Que, eu também comecei a me sentir muito esquisito, muitas coisas mudaram, é como se depois desse, desse primeiro episódio, eu tive uma fase totalmente assim, mais de revoltas. Uhum. se eu virei uma pessoa bastante uh, rebelde. Uh, rebelde, essa é assim falar, <risos> correto. E, e depois foi passando um tempo que acho que a maioria das pessoas sabe que eu me formei em engenharia, uh, fui trabalhar com obras, em, em engenharia civil, né, fui trabalhar com obras, e do nada voltou essa questão. Lógico, eu sempre estudei essas coisas também. Mas uhum. veio essa questão de que as pessoas elas falam, você precisa passar esse conhecimento. E eu questionava, qual conhecimento? <risos> Porque, sabe quando você uh, analisa assim, bom, eu não estudo nada uh, mais aprofundado, assim, nesse sentido, para ir passar algum conhecimento, para ir passar alguma coisa uhum. diferente. E aí que surgiu esse primeiro entendimento, você precisa ter esse contato com apometria, e eu na época, quando, só de ver esse nome, eu tinha um pavor, assim, apometria, <risos> eu nem sabia disso. Uhum. E, e aí, a gente começou a fazer lá no Instagram, algumas lives, algumas coisas, e começou a vir alguns assuntos, que até eu estava comentando antes com a Karen aqui nos bastidores, que eu não tinha nem ideia do que se tratava isso. Ou, por exemplo, ia lá, marcava uma live, um vídeo com com alguém, a pessoa falava, ah, a gente poderia falar sobre determinado assunto. Ok, a gente ia lá pensando que ia abordar coisas que a gente já ouviu falar, coisas que a gente já leu, aí quando vê tava falando uma série de outras coisas. Então, todas, todas as situações, elas também foram muito esquisitas para mim, bizarras, a gente poderia chamar assim, só que depois de um tempo eu comecei a recordar essas situações da infância, só que, de outra forma, eu vou contar esses casos numa outra oportunidade, onde eu tive um contato com uma nave lá pelos meus 10, 12 anos, vou contar outras, mas isso numa, numa próxima oportunidade. Mas para a gente chegar nesse ponto aqui do nosso, do nosso, da nossa conversa, foi que eu comentei agora, pouco, poucas lives atrás, quando eu estava lá em Tubarão, que eu estava fazendo gravando um vídeo com uma pessoa, e eu comecei a me sentir esquisito, muito esquisito, no meio desse vídeo. E antes que eu caísse ali, desmaiasse, eu tivesse qualquer coisa, eu saí do vídeo. E não deu nem tempo de eu avisar a pessoa que eu estava saindo do vídeo. E eu consegui caminhar até uh, o quarto e, e chegar na cama. Tive um apagão, alguns segundos, depois fui retornando. Porém, eu fiquei bastante tempo... Uh, cansado muito cansado bastante cansado assim eu não tinha uma disposição para ir fazer alguma coisa naquele momento assim maior que, uh, vamos dizer assim fazer alguma atividade na casa coisa, era uhum. ficar lá uh, era ficar lá descansando e assim eu fiz no outro dia permaneceu mais um pouco foi mais algumas coisas para então eu pensei assim eu estava morrendo meus braços formigaram Totalmente. A gente, a gente se falou no dia, né? Você estava bem mal mesmo. Você me mandou um áudio e sua voz estava bem fraca. É. Hum. Foi no outro dia e ainda estava daquele Nossa, jeito. Nossa! É, você ainda estava daquele jeito, eu lembro. E meus braços formigaram. Uh, eu pensei que eu estava infartando, só que eu não tive <risos> dor em nenhum local, por exemplo, porque geralmente quando, quando alguém tem o. o alguma Está infartando, alguma coisa assim, dói aberto o coração precisa sentir dor pelo menos é o que dizem eu nunca tive uhum. isso uhum. mas uh, dentro dentro disso então eu pensei alguma coisa aconteceu mesma coisa que você disse eu vou ir no médico foi ver o que que tá se passando minha mãe falou você precisa ir no médico ver isso uhum. E no outro dia algumas pessoas me mandaram mensagem nem tinha comentado isso com ninguém A Karen foi uma também falando que Uh, aconteceu uma coisa diferente aí com você, depois que eu te uhum. contei até, que, nossa, é ontem foi. foi assim, foi essa... E, então, isso, o nosso entendimento hoje é de que nós estamos passando por essas reprogramações, que nós estamos sendo atualizados. É isso. Uhum. Então, uh, a gente veio junto e falar sobre esse assunto porque nós dois tivemos recentemente experiências uhum. com isso. E... E dentro disso, até dá para dá abordar. Eu vou deixar para você comentar coisas que as pessoas comentam. Ah, parece que você uh, tá diferente, o seu olhar está diferente, outras pessoas vêm é. a pele, vem, Então, enfim, vou deixar você comentar um pouco sobre isso. É, bom, até ontem, né? Eu postei lá no stories do meu Instagram porque eu tive que dar tanta risada que as pessoas começam a vir e perguntam: Kiara, você tá tomando algum chá de maracujá, algum calmante? Ou você tem algumas plantas em casa para fazer uns um cigarros e fumar? Porque você tá muito diferente, a sua voz tá é diferente. E quando você tá fazendo live, falando normal, de repente seu olho fica no vazio e você muda a sua voz, você vem com uma, uma serenidade que a gente tem até vontade de chorar quando olha as suas lives, né? De tanta calmaria assim, que passa. E tudo isso tem a ver com essas reprogramações, né? É, o Henrique estava contando isso, né? Que aconteceu um, um, um caso com ele, né, com uma amiga que passou mal, né? Lá na praia. E eu estava no Brasil agora, eu fiquei dois meses e meio no Brasil. Nesses dois meses e meio no Brasil, é, nove pessoas passaram mal do meu lado. E aí, todas elas com o mesmo sintoma, enjoo, dor de cabeça, é, desenteria e, e muita, muito mal-estar, mal -estar, muito, tontura, muito mal-estar. e tinha um cri... Diarreia, eu não sei que, que palavra que eu usa, eu não lembro mais, é diarreia, né? Então, assim, e elas, e elas tinham vontade de chorar do meu lado. Todas elas tinham o mesmo sintoma, vontade de chorar, era alguma coisa que tinha que, ser, tinha que trabalhar. E aí eu fiquei percebendo, nas últimas pessoas que passaram mal, eu comecei a perceber os sintomas e o que, que elas falavam. E aí eu percebi o seguinte, que todas as pessoas que chegavam perto de mim, as sombras delas eram iluminadas, a ponto que elas começavam a ver aquilo que precisava ser trabalhado, e que elas deixavam de lado, porque era mais confortável, sabe? E o que, que acontece? O planeta Terra agora está passando por uma transição onde é necessária a transparência. Por quê? Uma das habilidades que será ativada é a telepatia. Né? isso é bem claro então para que a telepatia seja ativada é necessário primeiro trabalhar a transparência do ser o amor total, absoluto então a gente, as pessoas elas vão começar agora a sentir sintomas desagradáveis se elas tiverem alguma coisa ainda dentro delas a serem trabalhadas que elas não conseguem colocar para fora, por exemplo a desonestidade consigo mesmo ou não ser verdadeiro consigo mesmo. Tá com uma vida que é um caos e ficar mentindo para si mesmo que tá, tá tudo bem. Não, vamos empurrando com a barriga, ah, o ano que vem eu resolvo, né? Esse tipo de, de desonestidade consigo mesmo tá sendo trabalhado agora. As pessoas estão meio que sendo impre, imprensadas contra a parede. Eu acho que muitas pessoas aqui vão conseguir é, com, comprovar isso. Estão se sentindo imprensadas a resolver situações em seus lares principalmente nos seus lares que é o que mais incomoda todo mundo no momento então essas pessoas que chegavam perto de mim sem eu falar nada absolutamente nada ela sentiu a vontade de repente de resolver situações na vida dela e o que que acontece o corpo começa a sentir né o corpo porque vai dando um nervoso vai dando aquela coisa assim aquele aquele desespero meu Deus eu tenho que resolver isso aí vem uma ansiedade e tudo isso mexe com o fisiológico da pessoa ela não consegue mais dormir, tem dor de cabeça de tanto pensar naquilo, né? Aí a, os sintomas foram sempre os mesmos. Então, qual foi a, o, que, o que eu compreendi? Ok, o nosso trabalho aqui é de trazer luz, e realmente nós estamos trazendo luz. E todos que chegam ao nosso lado, que ainda tem algo a ser trabalhado, eles serão tocados para ser trabalhado. Só que vão ter os sintomas, né? E um, e um desses sintomas são esses que a gente acabou de citar. Então eu achei isso assim muito forte, nove pessoas terem passado mal do meu lado, né? Depois que depois que conversaram comigo, estiveram comigo no retiro que eu dei no Rio de Janeiro, também foi assim, as pessoas as pessoas passaram mal. Né? Essa essa situação que você comentou uh, foi eram eram pessoas que estavam lá com a gente e eles tinham perguntado assim, Henrique, você não consegue fazer uma apometria para gente? E eu até comentei, eu vou ver, mas eu não não eu não estou autorizado a, a fazer isso, eu estou já há um tempão sem mexer individualmente na energia das pessoas, que é realizar um atendimento. E depois ela me mandou uma mensagem, essa pessoa dizendo que, perguntou assim, você chegou a fazer apometria ou alguma coisa para gente? Porque nós todos estamos aqui com diarreia, com jogo, com uma série de coisas. E eu até pensei, né? Uh, não, falei não, e depois conversando com, com a com a Karen, e eu pensei, não, eu não quero ser a pessoa que dá dor de barriga no <risos> Eu também não Mas a gente chegou na mesma conclusão que as pessoas estavam tendo o contato ali e estavam tendo dor de barriga, tendo outras coisas, depois passou, tá pessoal hoje as pessoas chegam ali perto, <risos> e não, não, não acontece nada não, não tem... Mas uhum. uh, Vendo também os comentários das pessoas aqui, estavam falando dos seus olhos e tudo mais. Teve. Para quem estava acompanhando o nosso grupinho do, do do Telegram, que hoje a gente até não está utilizando ele muito mais, o, teve um momento que eu mesmo mandei uma foto do meu olho, eu dei um zoom e mandei, porque eu estava totalmente esquisito, assim, ele estava tendo tipo uma espiral, não era uma espiral, mas era um. não sei. Mandei lá para cada um uhum. comentar o que estava vendo, o que, que achava daquilo. Enfim, ele estava ele diferente. E outra coisa que, que uma vez eu, eu até comentei aqui em casa com a minha esposa, eu disse assim, eu estou me sentindo muito esquisito. E ela perguntou, tá, mas o que está que acontecendo? Eu falei, não sei, às vezes eu olho para você, olho para o Pedro e me vem assim, fico, sabe, como se eu estivesse viajando na maionese, assim, eu falo... <risos> Nossa! Há quanto tempo vocês estão aqui? Tipo, isso. Uhum. isso. Tempo vocês estão aqui? Eu, tipo. Imagino. Quanto tempo faz que a gente tá todo mundo aqui? São coisas assim, esquisitas, sabe? Então, Doida, né? Então, uhum. isso vai mostrando, vai trazendo esse entendimento do que você estava dizendo, que uhum. a gente faz o, o as atualizações, as reprogramações. E o nosso mental, a, a gente aqui começa a tentar entender aquilo. E eu é. acredito muito que a gente tem lapsos de flutuação dimensional, uhum. de frequência, que hora a gente sobe a frequência, sobe um pouco essa navegação, flutuação entre as dimensões, que quando a gente se dá por conta de tá estar de volta aqui, acontece exatamente isso que eu estava falando. A gente olha para uhum. as pessoas na nossa volta e pensa, nossa, vocês estão aqui? Quanto tempo? Quanto é. tempo? Uhum, verdade. O Henrique, olha que a Márcia tá perguntando se eu dei riso vó para você. <risos> ah, sabe o que é legal falar também que as pessoas que sentiram esse sintomas. <risos> é, eu dei riso vó para o Henrique, gente, por isso que ele tá dando tanta risada hoje. <risos> o legal é falar que essas pessoas que sentiram esses sintomas são pessoas que já estão no processo do despertar. São pessoas que estão, às vezes, no trabalho como terapeuta, ou estão querendo é, expandir mais a consciência para entrar em um trabalho terapêutico, sabe? Então, veja só como tudo é perfeito. A pessoa está se permitindo né, uma transformação para que ela expanda a consciência. Então, é por isso que não é todo mundo que passa mal do nosso lado. São as pessoas que permitem, né? Então, por exemplo, as pessoas que estavam lá no retiro comigo, elas estavam se permitindo uma transformação, senão elas não iriam passar três dias comigo, né? Porque um retiro comigo é intenso, <risos> é bem intenso, né? São três dias ali, eu dando um monte de exercício e conscientização. Então, assim, é, são aquelas pessoas que querem, que falam assim, não, eu estou preparada para o trabalho, eu quero uma transformação, né? Foram essas pessoas, então, para essas pessoas que estão no despertar e querem realmente, né, fala assim, não, eu, eu vou servir, eu estou aqui para ajudar o planeta Terra, elas serão preparadas. E aí a mente vai começar a falar, meu Deus do céu, mas eu não tô acostumada com isso, né, mudar a alimentação, e... não tô acostumado. Então a mente tem memórias, o corpo tem memória, então o corpo vai sempre relutar. Não, não, você tá doente, procura um médico, isso não é normal, né, o corpo sempre quer voltar aquilo que tá acostumado. Então a gente nunca vai compreender com a nossa mente, porque a mente só vai compreender aquilo que já aprendeu um dia, o que os médicos falam, né, é isso que a gente sabe. Mas a gente precisa sentir, a gente tem que fluir com o sentir, é com o coração que a gente expande a consciência. Então, como eu, toda vez que eu fui reprogramada, eu senti, então eu deixei fluir, e eu acompanhei todas as minhas mudanças sem, sem relutar. Por exemplo, no dia seguinte que eu tive aquela reprogramação em fevereiro, eu já dormi três horas, mas eu não me perguntei, nossa, será que eu estou doente, né? o que está acontecendo comigo? Ou, por exemplo, eu não fiquei mal-humorada, porque... Quando eu dormia menos que oito horas, eu acordava mal-humorada. Muito mal-humorada. E aí, eu, eu, eu dormi três horas e falei, nossa, eu tô diferente. Então, eu vou permitir. Então, agora eu vou, eu vou seguir esse, esse, essa nova reprogramação, né? Porque eu, eu vim aqui só para ajudar o planeta Terra, então eu vou me permitir tudo isso. E aí, a, a falta de, de fome. Eu não tenho fome, já faz mais de um ano que eu não tenho fome. Então, quando eu como alguma coisa, eu vou sair e como? Eu como, mas sem fome, né? E aí o corpo às vezes fala, olha, eu tô precisando de uma fruta, eu tô precisando de uma salada, aí eu vou lá e, e dou pro corpo, mas quando eu como é sem fome. Então tudo isso assim, eu nunca me senti doente, eu nunca me fiz a pergunta, eu tenho que, tenho que ir no médico agora? Não, eu já tô há muitos anos sem ir no médico, muitos anos sem fazer nenhum check-up e já faz muito tempo, muito tempo que eu não fico doente, já faz uns seis anos que eu não fico doente. Isso, eu estava também acompanhando aqui os comentários e uma, uma sensação que, que seguido tem, até inclusive quando eu estou fazendo lives aqui, uh, uhum. às vezes às vezes a gente pega e engrena num assunto, principalmente quando é uma canalização, alguma coisa assim que está vinda, vem science, que daqui a pouco eu simplesmente dá um lapso assim, eu pergunto o que que eu estou fazendo aqui, onde que eu tô. Uhum. E... Então, tem essas coisas. Mas antes eu não complementei lá o que eu queria falar. Eu disse assim, ah, eu comentei com a minha esposa. E a minha esposa até falou, assim, uh, brincando. Ela fala para as pessoas mais esposas que devolvam o meu marido. <risos> <risos> São tantas mudanças que... Ela não está te reconhecendo mais, né? <risos> é, eu considero ela, assim, uma pessoa muito elevada por ela, vamos dizer, conseguir suportar tudo isso. <risos> e ficar... Ah, é. Vivenciando tudo isso junto. Então, uhum. é aquela coisa assim: eu tiro o chapéu para ela. A gente usa essa expressão aqui. Precisa ter muita força, eu passei por isso também. Eu entendo a sua esposa, eu sei como que é. Uhum. E, e até esses processos, como você estava falando, alimentação. Simplesmente eu cheguei um dia e falei para as pessoas que eu não ia mais comer carne. A gente mora aqui no Rio Grande do Sul. É meu pai que tá assistindo cheio. a live aqui também, que eu vi. Muito eu churrasco. Muito churrasco. Só que depois eu comecei a perceber que isso já estava acontecendo. De que uhum. forma? Uh, a gente ia num, num churrasco no final de semana e, e eu tipo, começava a fazer as bobagens, como eles me diziam. Eu pegava a carne e eu cheirava. E uhum. eu dizia: essa carne aqui tá estragada. E aí a minha esposa cheirava e dizia não tá estragada nada, eu botava no prato dela da... como você. Aí outra vez eu dizia tá estragada essa carne, olha o che, olha o gosto, está com gosto esquisito, eu disse. E ela dizia você está ficando muito chato, não tem gosto nenhum. Então, e assim foi é. até que chegou um momento que eu disse eu não vou mais comer carne a partir de hoje parei, vou fazer um uhum. teste, assim que eu vou fazer um teste, mas eu já sabia que esse teste seria para é. sempre agora e então deve fazer uns quatro anos talvez não me recordo o tempo já que eu não como, cara e também não fui ver nada e aí uh, no final do ano passado eu resolvi fazer alguns exames para ver ah, será que tá tudo ok como é que tá? e estava tudo ok estava uhum. tudo tudo certo então uh, muitas pessoas perguntam mas e como que você faz com a, com a proteína e e eu lembro que eu estava sempre preocupado também com isso e, e plantei um pé lá do, do, de hora para noves, aquilo cresceu, virou um, uma árvore quase, a uhum. quintal da nossa casa, e fui adaptando algumas coisas, assim ovos, e enfim, sempre me senti bem. Eu, eu percebo também ter menos fome, como menos uhum. do que comi antes, mas eu ainda sigo com a irritação, se eu passar fome, eu fico irritado. E se uhum. eu tiver sono ou cansado, também fico irritado. Hein? Uhum, sim. Ainda se faz bem presente. Uhum. Ainda está passando pela modificação, né? Aconteceu uma coisa muito interessante comigo agora, que eu voltei faz uma semana... Agora estão fazendo nove dias que eu voltei do Brasil, né? E aí eu cheguei e uh, eu comi muita besteira no Brasil. Sabe aquelas vontades de criança? Pipoca doce, goiabinha, piraquê, todas essas coisas eu comi muito. Eu, eu mato minha, minha vontade quando eu tô no Brasil, né? E uh, aí eu falo pro meu corpo, eu falo, olha, é só férias, tá? Eu, quando eu voltar para casa eu sou disciplinada de novo, não se preocupe. E aí eu voltei e aí meu corpo realmente me falando, não coma. Não coma, nós estamos precisando agora de um detox. Só chá, só água, não coma nada, né? Aí eu falei, tá, de vez em quando se eu sentir uma fome, eu vou comer uma fruta, uma maçã tudo. Aí chegou no terceiro dia, eu fui na cozinha lá e eu esqueci de fazer compra e não tinha nem fruta mais, não tinha mais nada na geladeira, né? Aí o corpo falou assim, o corpo conversando comigo, né? Não, você não precisa de fruta, vai meditar. Eu falei, ah, entendi, vai meditar para se alimentar. E foi tão interessante, Henrique, porque eu sentei, fechei os olhos, né? E a hora que eu fechei meus olhos foi imediatamente, eu senti o meu corpo sugando todo o prana, sabe? Assim, foi muito bonito, eu via ah, as, as partículas douradas entrando no meu corpo, o prana verdadeiro, né? Porque tudo é energia, comida é energia, só que a gente consegue, se a gente acalmar a mente totalmente, né? Acalma a emoção, o corpo consegue se concentrar para pegar o prana verdadeiro do ar, né? E aí o corpo falava assim pra mim, a água também estamos pegando daqui, do ar né, e aí eu fiquei calma, eu observei tudo aquilo, eu falei, nossa, eu tô alimentado, e o corpo falou assim, nós estamos alimentados, e ficou, isso foi no terceiro dia, agora tá no nono dia que eu estou sem comer, nono dia, eu só tô com água e chá, né, e isso é muito, muito interessante, é, depois que, depois, no, no quarto ano, quando eu parei de comer carne, eu nunca tomei vitamina, Nunca. Parei de comer carne, tudo, e nunca tomei vitamina. E eu fui no médico só para poder checar como é que a minha vitamina. E minha vitamina todas perfeitas, melhores do que antes eu parar de comer. Essas coisas. Então, tudo é uma ilusão, e tudo é... é... Quando as pessoas falam, ah, eu preciso de vitamina, eu preciso repor, e eu falo, quando nós conseguimos controlar nossa mente e as emoções, deixar tudo equilibrado, o nosso corpo é perfeito. Ele é perfeito, ele se autocura, se autoregenera, né? Agora, é, você sentir é, um pouquinho de cansaço, irritabilidade, é normal. É normal porque você ainda está naquela sua rotina, né? De que você você conhece. A minha rotina mudou totalmente, né? Eu já acordo já pensando diferente. Eu já acordo meio que com os pensamentos todos desligados. E para chegar nesse, nesse estado, eu passei por muito treino, né? Para chegar nisso. Então eu tive que passar pela morte em outubro para voltar com essa mente, assim. Então é normal, é, é um paciente de cada vez. Eu acho que cada um tem um processo e um tempo, né? Não, com certeza. Uh, olha só, uma outra coisa interessante que eu estava aqui me conectando enquanto te ouvia, é quando a gente faz lives. Você faz live, eu faço live, a gente faz as conexões. E às vezes a gente traz algum assunto. Naquele momento... Até nós mesmos podemos estar nos questionando, tá, mas que, que, qual é desse assunto? O porquê desse assunto? Por que, que eu estou trazendo esse tema, falando sobre isso? E, e estava fazendo uma, uma analogia nessas lives que eu fazia lá atrás, onde uhum. falava sobre as 144 mil almas, uh, sobre os códigos, os códex ancorados na grade que tem a ver com o DNA. Uhum. Uh, depois a gente estava falando sobre essas atualizações lá também. Aí o pessoal trazia muita informação sobre o DNA. as ah, 10 fitas etéricas, duas fitas físicas, as 12 fitas do DNA. Uhum. E, e, e até quando eu estava em Tubarão, você vê, lá em Tubarão, aconteceu para mim esse, vamos dizer, essa experiência que eu relatei antes. Eu não estava em casa, eu estava lá e lá tem toda uma conexão diferente para mim. Uhum. E, e, e depois, o, quando quando a gente pegou o, o, essa parte do DNA, foi pegar esse esse códex, eu até fiz uma live uh, explicando, ó, pelo que eles me passaram o DNA, ele é assim, assim, assado, as fitas se ligam assim, Todo, todo aquele processo. Uhum. e então, quando a gente busca essa conexão lá de trás, a gente consegue ir entendendo essa interligação dos corpos sutis, do DNA, das transformações e como que o nosso corpo vai se adaptando. Exatamente nessa transformação, exatamente nessa adaptação, a gente pode até chamar assim de sutilização das energias, de um andamento diferente das energias. Uhum. Então, é lógico que cada um... Uh, vai ter uma percepção diferente cada um, quando a gente vai buscar por exemplo, né, Karen o uh, entendimento de origem de almas de, uhum. e trazer essa parte de DNA, uh, vai ser diferente para cada um Sim. então uh, eu, eu quis explicar isso, porque muitas vezes as pessoas elas buscam o comparativo preciso ter isso, ou preciso, preciso ter fazer aqui. igual né é, <risos> e, e geralmente não é, até porque você vê que o processo da Karen com o meu também está um pouco diferente. Eu ainda eu como menos, mas eu ainda me sinto fome e fico, tenho os mesmos sintomas, me irrito, tenho hum. uma série de coisas que que estão. Mas a gente está sendo atualizado, a gente está fazendo umas movimentações nesse sentido e vai tendo cada vez mais a comprovação que uh, quando a gente conversa um com os outros, a gente chega nesse nesse entendimento. Mas o, a direção sempre é a sua utilização, né? Mas no meu caso teve uma um porquê que eu tinha que sutilizar de uma maneira tão rápida, porque no ano de, de 2022 começou um trabalho bem diferente no Astral comigo, né? Eu nunca tinha feito trabalho na malha magnética, E para eu poder fazer esse trabalho, eles queriam que eu sutilizasse a minha energia, né? Então, é tudo tem um porquê. É, quando eu estava aí no Brasil, eu dei uma, eu fiz uma uma cerimônia, né, de limpeza. E no dia 31 de dezembro, eu eu tava comendo peixe, eu pedi permissão para comer peixe. E aí o meu corpo me permitiu. Só que dia 31 de dezembro, ele falou assim: "Agora cessa o peixe. Fecha de novo. Sutiliza, né?" E eu falei: "Não, tudo bem, né? Obrigada por eu ter conseguido comer peixe." Aí quando foi lá pelo dia 3 de janeiro, eu não resisti a comer mais um pedacinho de peixe. E essa cerimônia que eu ia fazer, acho que era no dia 4, no dia 5 de janeiro. Henrique, eu acordei com uma diarreia que você não tem ideia. Eu fiquei o dia inteiro no banheiro e eu não entendi o porquê. E essa cerimônia que a gente fez de limpeza não estava programada. Eu não sabia dessa cerimônia. E eu ia dirigir ela. E sem saber, sabe? Aí chegou no dia, à noite, eu tive que dirigir essa cerimônia de limpeza. E olha, aí eles me falaram assim, você sabe que se você não aprende pelo amor, você aprende pela dor. <risos> então, para você fazer essa limpeza, você tinha que estar tá sutil. E para você estar tá sutil, você teve que limpar. E a sua limpeza foi ficar o dia inteiro no banheiro. Você não ia necessitar disso se você escutasse o seu, cor uh, o seu corpo, né? E aí eu compreendi, sim. O corpo realmente fala comigo e eu tenho que seguir as instruções. Porque a alma sabe antes né, da nossa mente. Ela já está tudo preparado e a gente vai fluindo. E isso é o mais bonito, né? A gente fluir e saber que está sempre tudo certo. Então, os sintomas é. sempre têm um porquê. É, com certeza. Na verdade, os sintomas e, e o que a gente vai passando, eles servem também para a gente fazer leituras de nós mesmos, Sim. avaliações de nós mesmos, para ir entendendo as transformações que estamos vivendo. Tem uma pergunta aqui da Luciana, bem interessante. Todas as pessoas estão sendo atualizadas ou só quem está aberta para recebê-las? Uh, a gente poderia até dizer que que todos estão sendo atualizados, porém são níveis diferentes, porque numa uma live anterior a gente explicou isso, Luciana, que você imagina, quando a gente fala por exemplo em, nesses códigos de DNA, nos códex, você imagina que existam grupos né, ou, ou partes desses códigos que eles se alocam em faixas de hertz, outros já, já são blocos em faixas acima, outros já são Outros blocos mais elevados. Então, como é que o processo funciona? Todo mundo está recebendo? Tá. Só que conforme você vai expandindo a consciência, você vai fazendo a sua movimentação. E sobe o seu quociente energético, que é a capacidade que você tem de subir a frequência, de aportar mais energia. Enfim, todas essas coisas. Você consegue estar, vamos dizer, apto. E não é nenhuma coisa assim de merecimento. Vamos dizer, não, aquele lá, ele foi escolhido. Não, é o campo de energia mesmo, aí você expande o campo, consegue aportar, atualizam outros códigos, então não tem um processo que alguém está mais adiantado, mais atrasado, é conforme cada um vai fazendo a sua movimentação, e conforme cada um vai pegando a sua potência energética, eu até comentei que Karen, numa, numa outra oportunidade, explicando sobre, vamos dizer, um grande flash solar, que o evento que uhum. eu Uh, o porquê ele é uma linha última e porquê agora, vamos dizer, nesse momento ele não seria interessante, ter um flash uhum. solar. Porque ele faria exatamente isso, ele traria toda a energia de uma vez só, uhum. uh, atualizando de uma vez só, só que a maioria das pessoas não está com o campo, com o consciente apto para receber isso. Então, Eles não é... estão prontos para fazer essa escolha, né? Porque é tudo uma questão de escolha. Eu escolhi passar por essa reprogramação e seguir esse caminho porque eu sei do meu trabalho. E aí que está toda a diferença, Henrique, quando a gente sabe o que a gente está fazendo aqui, a gente tem uma, uma outra postura quando chegam essas reprogramações. Uma pessoa, tá, a Renata Faria, está perguntando assim, como ouvir o corpo? A gente, quando ah, entende o que a gente é, a gente sabe que a maior sabedoria do ser humano está no silêncio. O silêncio é o interiorizar. Então, como eu estou fazendo? Eu estou aqui 100% para o trabalho. Eu, eu estou na Terra para o trabalho que eu, eu tenho muito prazer nesse trabalho. Então eu jamais vou me distrair lá fora. Eu só interiorizo. Então se vocês me perguntarem o que está acontecendo no mundo, eu nunca vou conseguir responder para vocês. Eu não sei de nada que acontece no mundo, a não ser quando eu estou no astral e, eu, e fazendo trabalho. É só assim que eu sei o que acontece no mundo. Então o silêncio é a maior sabedoria do ser humano. Então, eu silencio, eu silencio pensamentos, eu silencio emoção, eu simplesmente escuto a sabedoria interna, porque nós somos a extensão da fonte. Né? Então, tudo está conosco. Então, eu aprendi, desde que eu tive a, a morte agora, em outubro de 2022, que eu sou a pergunta e eu sou a própria resposta. Então, eu não tenho mais perguntas lá fora. Ah, quando eu tenho alguma dúvida, eu fecho os olhos interiorizo. E dessa forma, através do silêncio, a gente aprende a escutar o corpo. É a sutilização do ser que faz com que você funda tudo, todas essas informações, né? Isso, até uh, em algumas oportunidades eu estava falando sobre, dei exemplos, em algumas lives uh, anteriores, sobre o Juan Manuel Giordano, não sei se você conhece ele. Cara. Não. Ele é o canalizador da Tameana, inclusive a gente está com o curso da Tameana aberto, se alguém quiser participar. Uh, ele é o canalizador da Tamiana, que é a técnica dos pleiadianos. Uhum. Claro que os pleiadianos devem ter outras técnicas com outras pessoas, mas essa é a mais conhecida assim que a gente tem hoje no, aqui no planeta. Uhum. E ele sempre diz que ele não responde perguntas, porque a própria orientação dos pleiadianos é responder com uma outra pergunta, porque uhum. geralmente as respostas estão nas perguntas que a gente faz. Uhum. Então, é uma forma que ele tem de estar interagindo com, com as pessoas também, nesse sentido de que as respostas, elas estão na gente, a maioria das vezes elas não estão fora. É isso mesmo. E a hora que a gente parar de fazer tanta pergunta, porque o que, o que faz a nossa a pergunta, a mente, né? E aí a gente vai tentar compreender a, a resposta que vem com a mente e não funciona dessa maneira. A gente precisa aprender a sentir mais pro coração. Eu sempre chamo, a volta pro coração é voltar para casa do pai. Ali você tem tudo, você tem o aconchego do pai, você tem, você se sente em casa, você tem o amor, né? Então nós temos que fazer o caminho de volta para a casa do pai, que é o coração. E a gente só consegue fazer isso se a gente se desligar do mundo lá fora e se conectar com o interno, né? Então esse, esse é o segredo. E aí tem muitas, muitas pessoas que perguntam, né, como aliviar todos esses sintomas, né? e a, a resposta que eu dou é simplesmente uma, eu falo assim o ser é e passa por tudo que tá passando pela forma que ele se alimenta se alimenta tanto pelos olhos, pelos ouvidos como pela boca, então é só prestar atenção no alimento que você está dando para você né? isso e tem, tinha uma outra pergunta aqui que eu tava vendo, hum? deixa eu ver se eu acho ela de novo mas era sobre uh, a própria experiência essa Uh, essa essa morte né que que você relatou ela não foi ou foi uma morte ou foi o um, mas se você quiser relatar uh, o que que é né isso uhum. como que como que poderia vamos dizer o pessoal entender o que que aconteceu com você assim nesse lapso de tempo ali. você contou uhum. que foi lá uh, em 2019 foi, é, é que eu tive, eu achei que em 2019 já era tudo, que eu não precisava mais passar por nada, né? Em 2019 foi uma morte é, mental, o que que significa? Todas as crenças que eu tinha foram banidas. Então eu, eu levantei uma outra pessoa, Porque Aquelas crenças de Karen, o medo, os traumas, tudo foi meio que limpo, né? Então quando eu contava a história de Karen, pequenininha, era como se eu estivesse contando a história de uma outra pessoa, então eu não sentia nada. Eu não sentia tristeza, eu não sentia nada. Eu estava contando histórias de uma outra pessoa. Então ali foi foi uma morte mental, que a gente fala, né? E a segunda morte, que foi agora na floresta, mais recente, em outubro de 2022, aí foi uma morte emocional. Eles me disseram que para eu chegar no nível que eu tô hoje, né? Eu teria que banir os sentimentos. Que a, a o mal do, da, do planeta Terra são os sentimentos são as ferramentas que fazem o planeta ficar doente, né? Então eu teria que ser, tirar todo o sentimento do meu campo. E isso aconteceu lá. E a morte na floresta realmente foi uma morte fisiológica, não foi igual a primeira que foi eu desmaiar e continuar ali. Na floresta eu tive uma parada respiratória. Então eu tive que sair do meu corpo para que eles pudessem transformar o meu fisiológico para que o meu corpo suportasse a nova alma que estava vindo a nova consciência, porque veio uma consciência totalmente diferente agora em 2022. Então eles tiveram que preparar realmente meu corpo e eu tive que sair para isso. Então é por isso que eu tive uma parada respiratória. Depois da que eu voltei da floresta, eu fiquei ainda mais de uma semana com dor no peito por causa dessa parada respiratória, né? E ali, bom, acho que isso é para uma outra live, Henrique, porque ali é, é, é longa a história. Porque o que, tudo que eles me passaram de informação ali onde eu estive, lá eu entendi o que, que é alma, é, eu entendi o que, que é planeta Terra, o que são os universos, porque eles me mostraram os universos de uma forma muito pequenininha, né? Então, é, acho que isso é, é um assunto para uma outra, uma outra live, né? É, tem um monte de gente perguntando né, se... É, a mesma pergunta, se você é uma entrante. Quer abordar sobre <risos> o Eu não nunca perguntei isso. A única coisa, é, as pessoas falam muito o walking, né? As pessoas é, me perguntam muito sobre o walking. A única coisa que eu posso dizer é que eu não que nada entrou em mim novo. Eu eu teria consciência disso se eu tivesse muda, é, se algo novo tivesse entrado em mim. Mas eu sei que eu acessei a consciência da mônada. E é, eu trabalho com uma energia que ela é uma energia acima da mônada, é a energia que sempre se comunica comigo, e às vezes quando eu estou falando, eu acesso a consciência dessa dessa energia, que é a Gaiom. A Gaiom é, é puro amor, então quando a Gaiom fala, as pessoas sentem na minha voz, já a cura, a, a, a palavra vem com uma cura já quando ele fala, né? Mas não que eu canalize a Gaiom, eu simplesmente acesso a energia dele e falo com a energia dele, né? Então, é, eu não, não, não, não acho que é um walk ou um entrante, eu simplesmente acessei com a reintegração monádica que eu tive. Isso, até para quem, quem tiver mais curiosidade, a gente tem uma live aqui no nosso canal explicando sobre os walk uma live específica para isso, e também recomendaria para quem quiser ouvir, ou ouvir novamente, para quem já ouviu, o áudio do Vital Frozi do último final de semana, onde ele falava, uh, trazendo algum, algumas abordagens, sobre também como que estão sendo alguns processos. Porque a gente tem uh, vários, vários, várias formas diferentes que às vezes a gente chama de walking E às vezes o nosso mental ele entende que o walking ele seria o assumir aquilo e muitas vezes se usa em conjunto, outras vezes você está só integrando também uma parte mais elevada sua, o um próprio fractal, ou às vezes até acoplando mesmo partes do desses códex, que eles abrem a sua consciência e você consegue ter acessos, como, dando exemplo, a conexão com a própria mônada, com, com outras coisas nesse sentido. tá? Uhum. Então... A gente tem uma, uma, uma live exatamente sobre isso, explicando dos processos walk -ins. A gente também explicou lá, até comentei com a Karen numa, com a Karen numa outra oportunidade, que o, o Pablo colocou aqui no, no, no chatzinho, essa live, que uh, Sirius ele é um portal de entrada de grandes consciências. Então, as grandes consciências ainda... Uh, se utilizam de estruturas walking para vir aqui mais próximo da onde nós estamos, nesse quadrante da galáxia. Então, tem uma série de coisas aí para a gente estudar, para a gente buscar o conhecimento, né? Sobre walkings e sobre todas as coisas. O fato e o importante, o interessante disso tudo é que nós estamos nos atualizando, nos aprimorando, fazendo movimentações... E o intuito da gente era trazer um pouco disso para mostrar também que todos estão fazendo algum tipo de movimentação. Uhum. E também que isso é possível para todos, né? E como eu disse, é uma escolha. Eu escolhi isso porque eu sei o que eu vim fazer aqui. É por isso que é muito importante a gente se conectar com as vontades da nossa alma, né? Porque primeiro a gente faz a reconexão com o eu superior, que é a alma. E do eu superior, a gente faz conexão com a mônada. Então, para isso, precisamos saber o que estamos fazendo aqui e não nos distrairmos com o teatro lá fora. Né? Precisamos estar sempre concentrado em nós. É somente nós. Né? E quando a gente faz essa, essa volta para nós, é aí que a gente permite com que essas coisas aconteçam. A reintegração com o nosso eu superior e com a mônada. É preciso uma escolha. E essa escolha para fazer essa coisas a gente tem que sair da zona de conforto tem que mudar alguns hábitos e costumes precisa mudar atitudes e pensamentos né? fazendo sempre as mesmas coisas que a gente está acostumado é difícil então eu tive a morte mental que foi as crenças, tudo aquilo que eu acreditava ser verdade de um dia para o outro não estava mais lá né? Então, eu, isso, isso facilitou para mim essa morte. Só que até chegar na morte, eu tive que passar por 10 anos de preparo de autoconhecimento. Né? Então, as pessoas acham que aconteceu assim comigo. Não, eu venho de uma jornada de autoconhecimento até chegar aonde eu cheguei. Né? Então, é necessário se investir no seu autoconhecimento. É um trabalho diário. É um vigiar e orar a cada segundo, e não só uma vez por dia. Então, eu vigio meus pensamentos todo segundo. A cada segundo. É, é que, assim, tem uma a gente aborda muito uh, na questão da linearidade do, que a gente uhum. tem, aqui. a gente tem, uma, tem o, o, esse processo linear. A nossa mente, ela também vai pensar de forma linear. Então, quando a gente vai buscar, por exemplo, o entendimento desse assunto que a gente está falando aqui, atualização, às vezes a gente vai buscar um, um outro entendimento de uma outra coisa. Você estava falando de 10 anos de preparação, Uh, os guias e mentores, muitas vezes eles vão utilizar de você o que você tem a oferecer, você tem que ter um conhecimento, seja intrínseco, seja coisas uh, que você já traz na alma, né? o que você estudou nessa vida, mas tudo vai andando. Então, quando você vai querer entender, vamos dizer assim, eu quero entender a Kerry, agora, nesse momento, que são várias perguntas que tem aqui. Não é uma coisa, não é um fato, um episódio, é o conjunto de tudo aquilo, e aí a gente começa a modificar, a gente começa a entender uh, o processo de forma dinâmica e não mais estática, não é um processo parado, não é um fato, não é uma coisa, e a própria transição planetária que a gente fala uh, bastante, aborda bastante, não, não é uma, um evento, uma coisa que acontece, porque você vai na internet, você vai ver, vamos falar sobre Nibiru, vamos falar sobre, enfim, N assuntos. E aí, a, a, às vezes, a nossa mente, ela tende a pensar assim, não, então é esse fato que vai fazer. Não, é esse fato. Não, deve ser um cometa. Deve ser, <risos> e não é, é o conjunto. A gente até chama sempre de linhas de tempo, fala em probabilidades, que ativam linhas de tempo, que fazem. E é a mesma coisa que acontece quando quando você vai fazendo a sua movimentação. Você vai andando dentro das linhas de tempo. Existe um planejamento encarnatório, existem mudanças que ocorrem também durante a, a sua estadia, vamos dizer assim. E, uhum. e dentro disso, você vai conseguindo entender que tudo vai convergindo para o ponto que você se encontra hoje. O fato é, a gente até fala muito em posicionamento, que a gente tem uma forma não total consciente, mas tem uma forma de a gente se posicionar e fazer as escolhas, como queremos vibrar, onde queremos estar, e tudo mais. Mas isso também envolve todo, todo esse conjunto dinâmico de coisas que vão acontecendo. É. E a, a, quando eu voltei, né, quando eles me permitiram voltar, a única coisa que eles me disseram é, você vai voltar para manifestar o amor através da alegria. Foi a última frase, aí pum, voltei, né? Então eu sei que eu estou aqui para que através da alegria as pessoas consigam sentir o que é amor. E eu sei também que a alegria é a cura de todas as pessoas. Então, quando as pessoas começarem a sentir a alegria, o prazer de estar aqui, né? De estar fazendo o trabalho, de saber que não assinou um contrato com o planeta Terra à toa e não, não, não veio aqui também para ficar reencarnando, reencarnando, né? Num ciclo vicioso. As pessoas vieram aqui para ter essa ascensão, para ter essa volta, né? Então, é a alegria. Então, quando a gente ri, por exemplo, eu dou muita risada, né? E, e as pessoas, elas se sentem contagiadas com a risada. A risada, na verdade, é, já é o começo de tudo. Porque eu já escutei falar que a risada faz com que a gente alcance a sétima dimensão, né? Da, da, a frequência da sétima dimensão. Então, é alegria. E é, e é isso que é tão importante a gente trazer essa conscientização, porque quanto mais as pessoas se conscientizam do que estamos fazendo aqui, mais alegria elas sentem. É a pureza de uma criança, né? Exato, e, e é, mesmo que eu estava acompanhando aqui o pessoal falando que agora eu estou rindo mais, mas <risos> aqui nos vídeos, geralmente é essa egrégora que eu me conecto, que ela é uma egrégora mais séria, mas no dia a dia, em casa, aqui eu acabo rindo mais, até ia compartilhar que a, a, a minha esposa, ela, ela fala às vezes, assim, você tá de novo olhando lá o Ivo Holanda, a mesma pegadinha que você já olhou 20 <risos> vezes, eu digo, mas eu eu acho engraçado uh, a reação das pessoas e eu dou muita risada com aquilo. <risos> e ela não acha graça dessas coisas que que, que eu olho, mas eu acho, e eu acho importante a gente se conectar, ver coisas que façam a gente entrar nessa frequência, dar risadas, estar alegre, de bem, que isso vai fazendo. Isso, uh, uh, isso é uma outra coisa. Muitas vezes a gente acha que precisa fazer horas de meditação, uh, ficar fazendo uma série de coisas. E, é. às vezes, esses pequenos detalhes é o que vão fazendo o seu campo expandir. Porque, é Porque, na verdade, a gente complica muita coisa. Eu até lembro que eu perguntei assim, por que que, qual é a coisa que, que mais atrapalha a gente aqui no planeta de sermos felizes, de sermos, de estarmos uh, fazendo um caminho melhor? E a resposta ela foi direta, curta e direta, resistência. É as resistências que a gente mesmo coloca em tudo. Então, uhum. é o pessoal comentando aqui o, eu, o eu volando o roubo da padaria, né? tem aquele morde o pastel <risos> dos outros, prova o café dos outros, tem umas quantas. É. Então, eu assisto e reassisto e, e dou bastante risada. Eu não assisti ainda, você tem que me mandar o link para eu assistir. É. Adoro dar risada. Ah, bom, mas eu conheci você, quando eu conheci você lá para tomar um café, você estava dando muita risada. Eu você sabe rindo. que até eu pensei, eu falei, nossa, mas o Henrique, eu não conheço ele dando risada. Foi é, muito legal. É porque é. As, aquela coisa, quando... Quando você abre, por exemplo, uma live e começa a fazer a transmitir alguma mensagem, você está, de certa forma, conectado com, com, ah, sim, claro. com o Charinho, com o doutor Alonso. tem que prestar Alonso. atenção, né? Tem que prestar é, atenção. E, eles, e eles estão uh, com esses semblantes aqui. Então, é, é como se a gente fosse um fiel transmissor, vamos dizer assim, do, da, da própria... Uh, do, do próprio eles, o que o que eles estão fazendo. Se você pegar os pleiadianos, eu não vejo os pleiadianos dando risada, assim. São, sabe, <risos> são muito amorosos. Uhum. Tá são super amorosos, mas você não vê eles rindo, assim, para você. É diferente a conexão, pelo uhum. menos comigo. Então, uh, explicando, né, o pessoal entender que, que <risos> eu, no dia a dia estou sempre rindo também, inclusive adoro fazer piadas com os outros assim e às vezes eles ficam até já irritados porque é, continuo fazendo então... verdade a gente é verdade Henrique é muito alegre isso a gente sente a gente só de, de estar perto a gente sente a vibração dele é bem alegre a vibração dele e é assim isso na verdade é espiritualidade né quando as pessoas perguntam para mim se ser espiritual é ter dons, é vez que eu falei, não, ser espiritual é ser coerente. E uma pessoa coerente é totalmente alegre, porque está tudo bem, está tá tudo sempre em paz, né? <risos> uma pessoa que está em paz, gente, ela sempre vai sorrir, sempre vai sorrir, porque só tem motivos para agradecer na vida e não para reclamar, né? <risos> tem uma pessoa aqui perguntando sobre os 21 dias de conscientização isso é legal, porque como eu, eu voltei daquela, daquelas 5 horas de desmaio de com uma consciência totalmente diferente, sem entender nada, eles falaram assim para mim, ah, nós vamos te explicar o que aconteceu com você em 21 dias. Só que esses 21 dias você vai fazer live, e você não vai saber o que falar. <risos> e aí eu tive que, durante 21 dias, toda noite, às 8 horas da noite, eu tive que ligar a câmera sem saber o que falar, e simplesmente com o tema 21 dias de conscientização Então... Durante 21 dias, eles me explicaram o que aconteceu comigo. 21 dias. Aí eles começaram, os primeiros sete, set, sétimo dias, aspecto físico. Os segundos é, sete dias, aspecto é, almático. E os, os últimos sete dias, aspecto cósmico que seria o, o espiritual, né? que seria o cósmico. E ali eu compreendi o que, que era mônada, o que, que eram almas, o que, que tinha acontecido comigo, reintegração monática, ali eu entendi tudo. Então, esse curso, na verdade, que eu falo 21 dias de conscientização, foi para mim. Foi para mim, só que eu teria que confiar que eu sou totalmente guiada fazendo esse curso sem saber o que falar. Então, ele é bem, ele é bem bonito, esse curso. Legal. Então, eu acho que, que dessa forma a gente consegue também uh, deixar aqui essa mensagem, essa reflexão, né, para que as pessoas elas possam buscar, o, o, se analisar, fazer os seus processos, se identificar uh, o intuito sempre é que a, gente, que a gente consiga entender que estamos todos no meio dos nossos processos, que não existe melhor, pior mais avançado, mais adiantado. Uh, então, é, é isso, para a gente, todo mundo juntos. Então, é, queria... saber que, que cada um é manifestador, né? É manifestador, nós estamos aqui para manifestar, e nós nunca seremos julgados se estamos fazendo certo ou errado, nós estamos aqui nos experienciando, né? Então, é, a gente pode tanto manifestar o negativo como o positivo. Então, foque muito no seu coração, porque se você focar no seu coração... Você sempre vai estar manifestando o amor e é isso que nós estamos fazendo aqui, manifestando o amor, é, nos curando primeiro para que depois a gente possa contagiar, contagiar os outros para se curarem. Mas para isso precisamos aprender a silenciar e não nos distrairmos mais com coisas que estão lá fora, porque todo o universo está dentro de nós, todo o universo e todas as respostas estão dentro de nós também. Eu ia, eu ia perguntar se você queria deixar uma, uma mensagem final aqui para o pessoal. Né? <risos> mas são tantas mensagens, mas fica à vontade se você quer deixar. <risos> Acabei, meninas. na verdade, já falando, né? É. <risos> Sem você falar. Não, é isso, eu acho, eu acho que assim, tá todo mundo buscando, né? Todo mundo buscando, só que as pessoas estão buscando lá fora. E eu acho que é isso que está dando tanto desespero, porque quanto a gente busca lá fora, a gente acaba encontrando muitas desinformações. Então é melhor você seguir uma pessoa que ressoa com você, por exemplo, se você segue o Henrique, segue o Henrique, ele tem tantas informações, e as informações que o Henrique passa já são informações ricas, que vão fazer muitas chaves virar na sua cabeça. Agora, não se distraia com muita busca lá fora, porque isso só vai trazer um desespero, um incômodo. Então, escute algumas informações, feche os olhos, vai para dentro de você e, e saiba que você é a fonte né? então se você é a fonte, você é abundante já de toda a resposta a única coisa que acontece é que você não está conseguindo acessar as respostas porque você ainda olha para fora né? então o segredo é tão simples, olhe para dentro e você vai se encontrar e você vai conseguir passar por essas experiências lindas que é a experiência do amor e de estar aqui como manifestador que é muito bonito tudo isso e é isso, gente, muito obrigada por eu poder estar aqui compartilhando, né, dessas, dessas palavras junto com você, Henrique, obrigada. Então, sempre muito bom estar com você. A gratidão é nossa, é, como eu disse lá no início, antes, antes mesmo da gente fazer a live, a, as portas estão sempre abertas, então já fica o convite para as próximas, acredito que o pessoal também gostou bastante, tudo, tudo isso sempre abre... Uh, outros entendimentos, traz mais conhecimento, traz o conforto, tudo que a gente vai buscando. E aproveitar agradecer a todos que também dividiram o tempo aqui com a, com a gente. Tchau, tá, gente. Muita luz. <risos>